Salve Fijas, mais um mês menor que três. Poderia me dar o penta? Filha da puta, você ia roubar! Não, não! Ah, bom. Bom, eu falei, né? Cara, vai tomar no seu cu, que sua filha do mapa...